Olha quem está aqui conosco. Príncipe, como é que Vossa você está? Nossa Majestade, o Fernando. Você Seja está bem, bem, Dona Mara tudo está bem. bem. Tudo bem, tudo ótimo. Dona Sebastiana, nós nos encontramos na Feira Central e ela... Quem que era aquele moço que apresentou o programa no seu lugar? Esse menino bonito. Bonito. Ele era parecido com você, né? Falei, pois é, principalmente no tamanho do HD. tamanhozinho do HD, né? Piquititinha é 1,88m é e quê? É bem okay. mais baixo, é né? bem mais bonito, né? Bem mais bonito. A autoestima é tudo ó, nessa ai. vida. Não <risos> tem esse tupertinho, ó, ó. A autoestima do homem aqui, ó. A autoestima é tudo nessa vida. Seu é. Filho. <risos> Para de papo. Ah. Chega de papo. Ontem nós ah. abrimos o cofre. Tá aberto, inclusive. Tá aberto. Ai, ó. Aqui, ó. Está aberto. A senha foi 1024. A Juliana me ligou hum. e disse, Israel, não preciso dos 500. Ah. É. Faça bom uso. Que Obrigado, beleza, minha querida. Que coincidência, ligar pro Israel, você não acha? Beijo. Ela tinha teu número? É, é. porque eu liguei pra ela. falou assim, ó, ah. oh, você ganhou. Amanhã ah. você tem que estar aqui no TVC agora. Ah. Ah. Aí ela, tá bom. Daqui a pouco, foi dois minutinhos. Eu ligou. aí, né? Não, não quero. Opta aí, cai quem quer. Quantos não bilhões quero. de pessoas no mundo? <risos> Não, e ela é. queria dar. É. Não quer, Israel. Pode uhum. usar. Por favor, uhum. os 520 reais? É, não. Uhum. Não? Não, não. Inclusive, eu falei com ela. Sim. Hoje, né? A gente não conseguiria entregar, mas acho que até sexta-feira ela falou: não, Mari, não tem problema sexta-feira você me liga, se a gente... Se der tudo certo, estamos a gente entrega e estarei aí. Estamos da na escala, né? Tá bom na escala é... do trabalho dela, é isso? Estamos te então, aguardando. Então, assim, eu não sei porque ela falou que vai doar pro Israel não, não, não, e daí... brincadeira já falou... Olha, que... olha ah, fake news, olha entendi, fake news. Olha fake news. Juliana, estamos te aguardando, tá? <risos> Mas não demora não, porque a gente torre É. Né? Se você demorar, a gente, a gente gasta. Mas é o seguinte, a brincadeira, ela só reiniciou. Porque é o seguinte, eu já tenho 100 reais Segundo aqui. Segundo 100 reais rodada. pra colocar oh, nesse cofre. Então, ó, dá, uma, dá uma cheira oh. de. Você lembra como é que é dinheiro? É oh. assim, ó, existe. Olha como a gente, combina. Tanto com Pix, cartão e tal. Olha, né? Olha como combina Olha. com a minha unha. É verdade. Não, é de não, unhas renovadas Só vou te aqui, ó. Como Ai. que o, o salário faz na minha conta, ó? Só pra. igual o Passou. É? Passou. <risos> Sumiu, já era. Então, a brincadeira continua. Oh, você beleza. continua. Participando. Uhul! Isso, você continua participando. Segunda rodada, hein? No nosso WhatsApp, no nosso Facebook. Tá aqui dentro. Comenta na live colocando os quatro dígitos. Sem aliás. Filha. Não, eu falei. Aliás, os três dígitos. Não. Os três. Os três? Mas você tá uma Porque mãe... agora a gente já vai revelar um dos dígitos. Ah, mas Olha aí isso. é muito fácil. Gostei, gostei, gostei. A senha está aqui gostei. dentro. A senha está aqui dentro. Os quatro dígitos. Os quatro dígitos estão aqui dentro. Vai. E a partir de agora a gente já vai liberar o primeiro 100 dígito. 100 reais, gente. A primeira, o primeiro dígito dos fechou, quatro... Fechou aqui, travou. Fechou, travou, fechou já. Então, era. espera. Deixa abertinho, Deixa é, aqui. Olha lá, gente. Deixa ó. aqui. Preste bem atenção, você aí de cá. Aqui, vamos mostrar aí. Vamos mostrar aqui, aqui ó, de pertinho. Ó. Então a gente já vai revelar ó. o último Olha lá dígito. O danado do peixe. Olha o peixinho ali, ó, oh, coisa linda, hein? Sem pila e ai. a senha com os quatro dígitos também tá ali guardada. Se juntasse tudo que eu tenho no bolso mais esse senhão agora, eu ia Isso ter senhão. É para porque os, o seu cargo é logo ali debaixo dos deuses. Ai, ai. Deuses, <risos> semideuses, aí vem tu. Meu querido Israel Espíndola, minha querida Mari Verdã, último dígito, último trilha de suspense, meu amigo. Não, calma aí. Meu você... querido Ivair, para tudo que eu vou, já vou revelar... E vai ir ou Já volta. vou revelar... Ai. Dos quatro dígitos, eu já vou revelar o último. O <risos> último... Um Atenção... Pera aí, pera pera, pera, pera. Não, é. pera, pera. é do fim pro começo. Todo. Deixa eu ver se eu entendi, então. É do fim pro começo. Ah, de, de trás pra frente. De trás pra frente. Exato. De trás pra... A gente tá, não começou cara. revelando agora o primeiro dígito? Primeiro. Agora Sim. vamos pro final. Boa. É do fim pro começo. Boa. Então atenção, meu amigo, minha amiga. Diga, diga, diga. diga A gente dica, não quer ver esse dica, dinheiro aqui. Dica, dica, dica, dica. Esse dinheiro é seu. Dica. Então Pera o último eu dígito, tem que anotar aqui no meu eu último, vou isso você... é legal anotar. Você e o pessoal de casa. É legal, não, o anotar. pessoal de casa precisa anotar não. Eu não mandando o número dos não. É legal anotar pelo seguinte, você diga que está assistindo tá o programa nesse momento, está ouvindo pela rádio cultura, está assistindo pela TV. Último dígito de... é o 9. Nove. 9 nove. Nove é o último dígito. 9 é o último dígito do cofre. Tô com um pressentimento bom. Então coloque qualquer número, mas o final é 9. O final é 9. Coloca aí, no gente. Facebook, coloca no WhatsApp. Mesma brincadeira, você entra lá no 3509-7500, manda seu WhatsApp, zap, faz seu cadastrinho rapidinho. Nove. O último dígito é o 9. Então, junto com Lojas Mariano, a loja da sua família. A gente não quer ver esse dinheiro aqui. Esse dinheiro não. é seu. É só você buscar esse dinheiro. O último dígito é o nosso. Pode ser que já saia hoje. Hoje. Pode Fecha ser. pra nós, então. Pode Estou ser. preparada. Então, o senhão tá aqui. O senhão tá aqui. A senha tá aqui. Então, neste momento... Fechou. A gente fecha o cofre. Deu nem tempo pra eu pegar 100 reais pra mim. Pronto. Tá fechado aqui. Pronto. Fechou. Já era. Agora só... Com os quatro dígitos. O último, a gente já revelou, é o 9. Lembrando, pode falar, Israel, pode falar. A partir de agora, hum. liberado o WhatsApp e também Facebook. as nossas redes sociais. Liberado para o comentário e para o seu cadastro. Lembrando que o último dígito, o Fernando já falou aqui, 9. Bora, começa agora. A segunda rodada da promoção O cofre. E olha só, falando em lojas Mariano, continua o sorteio por lá também, viu? Também. Vocês podem Porra, ir lá. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira o Luiz estará aqui com a urna. Então vai lá, faça suas compras. Dia das Mães está chegando, compre o presente da sua mãe, da sua esposa, da sua madrinha, enfim. Preenche lá, lembrando que o último número é o 9, que sexta-feira, se não sair até lá, né? Porque Isso. eu tenho quase certeza de... Com, a última, com, a, com o último dia que o pessoal vai acertar? Se não sair até lá, Luiz estará aqui na sexta-feira para a gente pegar da urna. E atenção, hein, diretor? Daqui a pouco nós já vamos fazer um sorteio com o pessoal do Facebook. Sim, é isso aí. Não quero mais saber, não. É isso aí. Não quero mais saber. É isso aí. Pessoal do Facebook me reclama. Olha, você e a Mari chama, chama, nunca sorteia. gente. Ai. Pode comentar lá que hoje o chicote vai estralar. A gente não guarda nem segredo. vai guardar dinheiro. E por falar em segredo, é. lá no Paraná te chamavam como? Cabecinha ah. de nós todos? Não? Chega e... de brincadeiras! Oh, eu sei que em Campeões te é chamavam segredo. de bonecão de Olinda. É. Bonecão de Olinda! É. <risos> Muito bem, seu Fernando. Show de bola, meu irmão. Aquele abraço. Tudo de bom. Fernando, Até muito mais obrigada. Mari. Mais uma tá semana, aqui, ó. você tá de volta aqui Cuida do tá? Mas, mas já? Mais uma semana. Férias de novo? Não, não, não. Agora é preciso. Olha só. Aquele abraço.